Olá ah, meus inscritos, estou aqui hoje para fazer um desenho, mas se quer desenhar os youtubers Mas só que no meu estilo de animação, kkk Começando com o Progress, que é um youtuber de minecraft Ele tem atualmente uns 3 milhões de inscritos Depende do, de, de qual época você deve estar assistindo esse vídeo Ele deve estar com 10 milhões ou sei lá só sei que ele é um youtuber de Minecraft Então, para finalizar, bora adicionar um chapéu nele Fica mó, mó top, hein Bom, agora só falta agora pintar o chapéu dele E... Bom, agora terminamos E assim que ficou o resultado É mó... Legal O segundo youtuber que eu vou desenhar Vai ser o KebAnime IT, né Então, ele é um youtuber de animação Assim como eu Naturalmente também, ele tem uns 300 mil, ele tem muito né, e eu só tenho um solo sim, mas... e sim, ele é muito fácil de desenhar, igual o então, já terminei assim, eu colocar e eu coloquei o despertador igual aquele episódio engraçado, interessante isso, mas terminei, e assim ficou o resultado, interessante. E agora por último, irei desenhar o Dream. E assim ficou o resultado. então, estou no fim de vídeo. Espero que se inscrevam e deem um o like. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E eu conto com seu apoio. E comentem aí embaixo que quem vai ser o próximo YouTube que eu irei desenhar. meus títulos.